If I go, if I pay when... Fala galera tudo bem com vocês Miguel Alves aqui muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo digital galera para quem nunca comprou um domínio tá eu um dominante é até barato Ok eu utilizo aqui a hostgator tá como a minha plataforma de hospedagem e de sites enfim tá para mim trabalhar os meus projetos então eu precisei de fato comprar um domínio tá baratinho de 499 tá Um domínio barato Então eu vou fazer para você aqui esse vídeo tá explicando exatamente como, como você vai estar tá fazendo para comprar, OK? Um domínio aqui. Beleza? Se você já gostou da ideia, cadê desse aqui embaixo aqui, ó? Já se inscreve no canal, deixa seu like seu comentário que vai ser muito importante para me ajudar. Beleza? E aqui já bem ao vivo mesmo. Já tô fazendo aqui aqui comigo, né? Agora esse momento é ao vivo. Tá bom? Já conversei com o suporte que já da da HostGator, e eu super recomendo também que você utilize a HostGator como sua plataforma também de hospedagem de site, tá bom? Para você trabalhar que vai ser muito útil aí tá um dos projetos super recomendo de coração muito boa a plataforma certo então eu já é, já falei com eles aqui tá aqui aqui já no suporte ó já que vai ser com eles aqui no suporte tá eles já vão já me encaminhar já para uma equipe é, de vendas certo eu já falei com eles aqui e aqui eu vou é, já escolher o um domínio né um domínio super barato né que é o portal ponto É tá um domínio bem baratinho Tá de 499, ó, você pode ver aqui, tá? Então é bem simples, já que eu já, já fiz aqui a, a pesquisa aqui, eu digitei o domínio que eu quero, tá? Por quê? Porque já comecei com a, com a tendente, certo? E ela aqui já me passou os valores, tá? Dos domínios, ok? Tem aqui, ó, de... os mais baratos que eu achei, os mais baratos, tá? Achei dois, eu achei de 799, certo? Que é o domínio ponto .space, certo? E outro aqui também, que é de 499, que é justamente esse que eu tô procurando que é o .fun. Tá? É o domínio ponto fundo. Então, eu peguei já como exemplo aqui, que ela já me passou atendente, certo? E aqui, já coloquei aqui, né? Coloquei o domínio que eu quero, eu criei esse o domínio coloquei o ponto fundo, beleza? porque pesquisar ele já me falou aqui que o domínio, né? Está disponível. Então, isso significa que eu posso comprar, né? Este domínio, beleza? Então, vou clicar aqui em registrar, ok? Vai aparecer aqui algumas coisas aqui, tá? Algumas tem uns pontos aqui que tu consegue aqui ó né tem um carrinho tem a, a identificação o pagamento tá e confirmação do pagamento tá aqui em cima que tal tá? nesse texto tópic tá, tá aqui ó identificação pagamento tá confirmação do pagamento certo então você vai ler aqui ó aqui ó tem o, o, o, o registro aqui ó e é o portal ponto tá é 499 por um ano certo valor, esti é, valor estimado né de renovação de 7799, tá? Então que é um ano. Então você vai ler aqui, ó, você vai estar tá lendo aqui caso que você tenha alguma dúvida, está? Você vai lendo, tá gente? Aqui é muito importante que muitas pessoas compram na cédula, agrega mais algum outra coisa aqui dentro e aí que acaba mais o valor, tá? é do seu domínio quando tu, é, quando tu tá fazendo aqui, fitando a compra, né? fechando aqui o pagamento, certo? Ó, vamos ver aqui uma parte muito importante. Ele, eu te nessa aqui algumas coisas tá é, aqui ó tá aqui se você quiser dar é, tá lendo também é muito importante aqui fala 30 dias grátis né é de meio é de meio personalizado né tal né tem aqui eles te formato aqui algumas coisas aqui também né, que vai agregar também nesse plano também né é, por 30 dias tá tudo tá aqui ó por 30 dias certo e aqui ó ele te dá também um, um é, caso que você queira adicionar tá não é obrigado ok ele te fornece isso aqui também essa, essa outra ferramenta tá por 1499 por mês então tem também aqui o ID também do é, do Protect né e aqui caso que você queira também agregar tá tudo certo tá bom mas se você não quiser também não tem problema tá não tem problema então você pode descartar certo deixa eu até deixa eu ver aqui se eu conseguir aqui remover valor estimulado renovação que eu vou tirar isso aqui eu ver. pronto eu não quero nenhum desses aqui não quero tá eu não quero saber disso aqui eu só quero comprar mesmo domínio aqui você pode colocar com pode ativar o seu o seu ssl tá tudo certo viu então aqui a plataforma sempre ela te dá aqui mais né mais e mais aí ferramentas então cara é essa é o que o principal foco dela né gente de poder te, poder te vender beleza aqui também tem outros pontos também que ele, que ele também já te coloca aqui ó tá bom você viu que aqui já diminuiu tá aqui tinha outras coisas aqui lembra que aqui alguma, é que tem outras coisas então de fato é, você tem que excluir isso aqui que muitas das vezes tá você vai comprar um valor ali seco né um valor exato mas acaba que a plataforma vai te dar mais mais opções de processo de mais ofertas então poxa é esse aqui como se fosse fosse é um upsell né como se fosse aí o order bumps tá então da plataforma tá bom tá, tá tudo certo mas você sabe você ou não né de poder aceitar então tá tudo certo viu esse aqui é o, que o principal foco dela né, de poder vender mesmo tá mas você tem que ler isso aqui com, com calma quando você entrar aqui dentro tá Nós vamos dar continuidade tá com a nossa compra beleza então ó, tá tudo certinho aqui tá bom ó de 4,99 e tal, subtotal 67 por um ano aí, né? Com desconto aí total de, de 63. Então tá aqui o total aqui, 4,99. Tá tudo bem, tá tudo certo até aqui, viu? Tudo bacana, agora vamos é, continuar com a compra, tá? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Beleza, aqui você pode fechar o pedido, tá? Fecha o pedido. Vou clicar aqui. Aqui, ó, ele já te informa para você aqui, ó, tá? Na parte de, da, da identificação, já pergunta se você já é cliente, se você é, vai criar um conto ainda no HostGator, tá? Se você não é cliente, enfim, né? Como eu já sou cliente, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Sou cliente, que eu sou cliente já, tá? Ó, sou cliente, beleza? Como eu já sou cliente, eu vou colocar aqui o meu e-mail, tudo mais, um acesso, tá bom? Minha senha. E vou clicar aqui em entrar, beleza? Agora, como eu já sou cliente, tá tudo certo. Beleza, e aqui em entrar Ó, login que tá vendo aqui, ó. Login atualizado com sucesso. Tá bom. Aqui tem meus dados pessoais. Aqui que eu vou tá fechando aqui meus dados. Tá bom, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui essa parte. Beleza, vou fechar para você toda essas partes aqui. Tá, que aqui já são meus dados pessoais. Eu não vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Aqui já, já seria demais, tá? Aí, o próximo passo. Aí aqui, ó, aqui embaixo aqui. Prosseguir para pagamento, tá? Então, aqui, vamos fazer agora o nosso pagamento. Beleza? Vamos clicar aqui, ó. Prosseguir para pagamento. E vamos lá, agora. Vamos colocar agora a nossa forma de pagamento, tá? Você se vai ser agora... Você se vai ser... Em boleto, tá é o cartão de crédito ou PayPal, tá? São os três meios de forma de pagamento que a plataforma, ela te ela te propõe, né? para você tá efetuar na pagamento, tá? Então aqui, ó, vamos colocar aqui. E aqui como eu já tenho já já tenho o meu cartão que já cadastrado aqui na plataforma, OK? Então aqui tá mais fácil para mim. Ele tá muito mais fácil, bem mais bem mais tranquilo. Certo? Então tá aqui, ó. Vamos, vamos pegar aqui, vamos fazer, vamos finalizar o pagamento, tá? Se você não tiver aí também, se você não for cliente da plataforma, você pode também, tá? É, você pode também tá colocando, né? O seu cartão de crédito, que é bem simples, bem bem intuitivo. Não tem mistério, certo? Então, você vai pegar, você vai só colocar a pagamento, tá tudo certo e tá tudo ok, viu? E vai fechar a tua compra. Daqui eu vou continuar aqui com o meu domínio aqui, ó, 499, tá tudo certo, tá bom? Beleza? aqui vamos finalizar o pagamento tá vamos realizar o pagamento na verdade beleza gente coloquei aqui para cá vamos realizar o pagamento pagamento em análise tá bom então aqui okay, agora vamos, vamos aguardar o, o, a plataforma poder identificar o okay, que o nosso pagamento Beleza? Então, com, ce é, com certeza, já foi mandado para mim algum e-mail, você pode estar tá verificando na, na, na tua caixinha de e-mail, inclusive, tá? Vamos tá verificar aqui junto, ó. Vamos, vamos, vamos fazer junto, tá? Fazer bem completinho a parada. Beleza? Vamos que vamos abrir nosso e-mail, né? Eu recomendo que você compre no mesmo é, e-mail do mesmo navegador, tá? No e-mail do mesmo navegador é, que tu utiliza. aqui, eu Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, já tá vendo aqui, já? Vamos clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? pedido aqui, ó, tá vendo? Olá, tudo bem, ó? Recebemos o seu pedido, beleza? Em até 24 horas outras ele vai estar tá me dando para mim que já um já um retorno, tá? Tudo mais. Posso estar acessando aqui já o, o meu portal do cliente aqui, tá tudo mais, tá bom? Tá tudo certinho, tá tudo OK, certo? E vamos aqui aguardar aqui, né, eles poderem estar tá recebendo lá, tá identificando aqui, né, para me liberar o meu domínio para começar a utilizar hoje, tá bom, gente? Aqui foi, foi uma forma bem direta mesmo, né, meio que meio que né, a. meio que ao vivo, né? Junto com a, com a galera aqui do suporte, né? Da, da HostGator, certo? Que eu super recomendo demais que você utilize. Tá, esse aqui foi a nossa vídeo de hoje, cara. Bem na prática, mesmo, bem real. Coisa viva, que eu mostro para vocês o que, que eu executo. Tá, eu tenho outros domínios, tem uns meus projetos. Então aqui não tem esse negócio de mimimezinho, não. Tá bom, gente. Que eu mostro para vocês aqui a pura realidade. Eu já falei para vocês aqui que eu mostro para vocês ensino aqui coisas que que vocês não vão encontrar aí por aí, tá? Porque de fato são coisas que a galera pode é, criar. Tá, um, um treinamento ele pode eles podem vender. E aqui no meu canal você acha todo o conteúdo que tu precisa para começar um negócio tá é, na internet de graça tá você acha tudo aqui no meu canal aqui especificamente ainda agora para frente que graças a Deus o meu canal foi monetizado né em primeiro lugar graças ao meu Senhor Jesus agradeço que me ajudou e quem, quem que tiver aqui também puder me ajudar também cara eu vou ficar super feliz também querer ser junto com vocês tá esse é o meu principal objetivo tá bom gente deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que você achou sabe as tuas dúvidas que você tiver vai ser uma honra criar conteúdo poder te responder Poder te ajudar com esse meu conhecimento. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Um forte abraço. Fica com Deus. Até o um próximo vídeo.